tristeza no coração, por saber que muitos estudantes vão ao supermercado, perto de shoppings, e ficam sentados para abrir o Teams e fazer a tarefa de casa. Em casa, somos somente eu e meu marido. Meu esposo tem 75 anos. Muita solidão. Veio na minha casa um casal de professores trazer um vaso de flores no meu portão. Eles me disseram, essas flores é para alegrar você. Precisamos de você sempre forte. E aí choramos muito. Olá, professores professoras. É um prazer aqui poder falar com vocês e, em nome do CIE, Centro de Integração, Empresa e Escola, eu venho trazer aqui um pouco do que a gente está trabalhando com esses jovens é, nesse período de pandemia. A gente já tinha um cenário é, antecedente a, a esse período do Covid-19, é, onde o jovem já tinha uma dificuldade né, de, de, de inserção, principalmente no mercado de trabalho. Essa questão do Covid, da pandemia, ela potencializou, não só para o jovem, mas no contexto geral. Mas o que eu venho trazer aqui, eu acho que é esse novo olhar que nós teremos é, daqui para frente, para as oportunidades, para as ferramentas. É, os jovens, eles estão nos questionando é, diariamente, né? Como que será esse novo? né? Ele vai ser só digital? Ele vai ser ainda presencial? Eu acredito que esse novo, ele tem a conjugação desses dois é, pilares, do digital e do presencial. A gente, cada vez mais, é, teremos que nos preparar para esse mundo digital, tecnologias, ferramentas, o relacionamento né, que a gente acaba trazendo para essa questão digital, mas nunca esquecendo do presencial. E principalmente para esse público, os nossos jovens, a gente tem que colocar é, essas oportunidades que estão se abrindo é, para eles neste neste momento eles têm essa uh, essa geração né que, que vem aí eles têm muita facilidade na questão de tecnologia uh, de ferramentas mas principalmente essa questão do relacionamento a gente uh, quando a gente vai falar principalmente da questão do soft skill, a gente sabe que realmente esse jovem ele tem um pouco uh, mais de dificuldade para desenvolver essas competências e é isso que a gente tem que trazer é, diariamente e olha que bacana né se a gente for pegar até essa iniciativa do centro Paula Souza que eu já aproveito para agradecer aqui em nome da, da Karen e do professor Fagner é, a oportunidade de trazer conteúdos né de compartilhamento de como as pessoas estão engajadas hoje em dia para tornar esses conteúdos, seja da parte de hard-skill ou soft-skill, é, para todos. O compartilhamento ele se tornou uma coisa mais natural. Né? As empresas, elas é, perceberam o, o quanto que é importante você também é, colaborar para esse desenvolvimento, seja dos seus colaboradores ou da sociedade como um todo. A gente só vai crescer realmente se cada vez mais nós estivermos unidos e trabalhando em prol de um todo. Num, essa, essa questão de, de, de, de polarização que a gente é, passa também no mundo, não falo só aqui no Brasil, mas no mundo, ela tem que ser vencida justamente pensando nessa questão de compartilhamento, do bem de todos, e não o bem de uma de uma parte. E quando a gente vai realmente entrar nessa questão da saúde mental, né, a gente, principalmente do, do, do, dos jovens e de adultos, né, muito, muitas pessoas aí é, dormindo mal, pensando é, como né, elas podem é, retomar as suas atividades, seja na questão dos estudos ou profissionalmente, a gente tem que trazer essa tranquilidade é, é principalmente para essas pessoas que estão mais aflitas que nós vamos passar essa essa pandemia essa crise ela existe ela existirá né uma questão econômica né que, que acaba afetando a todos nós mas que terão muitas oportunidades eu espero e, e, e, e quero contribuir para isso que as pessoas se arrisquem mais e quando a gente fala dessa questão então de saúde mental e a gente vê essas pessoas em dificuldades e a gente começa a trazer esse cenário que você já perguntou para você é, o que você realmente gosta de fazer e você já pensou em propósito o que realmente faz sentido para você a gente percebe com muitos jovens que, falando da nossa atividade aqui no CIE, principalmente nos espaços de cidadania, onde a gente trabalha com jovens é, em vulnerabilidade social, a gente consegue trazer uma luz para essa pessoa, para essas pessoas, que ela começa a entender que só faz sentido realmente se ela for é, é, trabalhar, se dedicar, se capacitar para algo que faça sentido para ela. Então, o que a gente traz aqui como uma forma colaborativa para vocês, que são tão importantes no papel é, da nossa educação, da educação do, de todos os jovens né, que passam aí pelo centro Paula Souza, é que vocês consigam realmente despertar nesses jovens é, esse olhar para o propósito para a questão que realmente faz sentido para eles, porque eu acredito muito que a partir do momento que você encontra, né, esse meio, né, da questão do propósito do que faz sentido para você, a travessia de qualquer tormenta, de qualquer crise, né, ela se torna mais mais tranquila. Não vou dizer fácil, mas ela é mais fácil de se combater, porque você realmente está engajado e gosta de fazer o que você é, nasceu para fazer.